Olá, a ideia de dissociar ou privar capacidades inerentes ao organismo de se adaptar com a devida liberdade e propriedade em seu contexto e motivações é um problema. O enativismo traz, com o seu princípio formativo, que a cognição favorece uma percepção dinâmica do organismo e do seu ambiente, da natureza. E do naturalismo como meio para computar informações e construções. A percepção da formação do ser e a constituição da situação a qual o ser percebe o sentido e o sentir, a grosso modo da sua forma, da sua maneira, do seu jeito, onde ele não entende as motivações, problemas ou contextos dos seres que fazem parte do seu meio, problematizam a sua própria construção de conhecimento social. O alcance cognitivo do ser é diferente do espectro e contexto dos seres que tomam conta e agem de forma direta e não abstrata nas situações do cotidiano que quase sempre têm padrões de falta, as interações sociolinguísticas co-construídas com determinados significados e padrões, geram habilidades sociomotoras e condições que cognitivamente marginir, geram uma marginalização, onde a margem da atividade, a margem do, da construção à margem das informações que, com, que geram lógica, que geram a percepção da lógica naquele ambiente, à margem de tudo isso o ser percebe um sentido, atribui esse sentido a várias coisas, atribui significado, a próxima ação. As próximas ações, dissocia outras associações, se fecha a outras percepções e, com isso, limita suas cognições e não computa de forma abrangente, natural, liberta as informações que de fato são importantes, pois trazem importâncias, trazem formas aos seus processos mentais gerando assim entidades, gerando assim padrões incorporados a essas entidades justificativas no ambiente maneiras imprecisas para determinar de formas e crenças e dando poder a essas entidades dando condições a formalização do novo a formalização do diferente a formalização do contrário a tudo que o faz mal a tudo que o desprende a tudo que ele não deseja fazendo dessa entidade o mal que ele amedronta, que lhe amedronta e ele mesmo alimenta, gerando -o por meio dessa construção cognitiva dissociativa justificada inseparavelmente por uma alternativa e preenchida com ideias que justificam e sustentam essas entidades. Não precisa ser assim. Não há necessidade de promulgar processos fechados, limitados, concentrados em ideias vazias, representadas por problemas que dissociam o indivíduo e sua liberdade natural e sua natureza do seu meio com esse meio podemos gerar conceitos e percepções que preenchem essas lacunas não funcionalizando a construção dessas entidades a manutenção dessas entidades Entidades essas que têm um papel indireto de assumir essa atividade na interação dinâmica e orgânica do ser. Não há necessidade, pois o ser é o agente orgânico ativo em seu ambiente. A organicidade traz ao ser a habilidade de transcender os limites da própria percepção e refletir os avanços de forma participativa e livre.